Quais são os certificados de polícia que a imigração aceita? Os certificados de antecedentes criminais aceitos para o seu processo de imigração são os seguintes. Certidão de antecedentes estaduais emitida pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados. Esta certidão é requerida para cada estado onde o solicitante viveu por pelo menos seis meses nos últimos cinco anos, desde que atingiu a maioridade. Certidão de antecedentes emitida pela Polícia Federal necessária para todos os candidatos a visto de imigrante no Brasil. Ela pode ser obtida no site www.dpf.gov.br. Certidões emitidas por outros países. Caso o solicitante tenha residido por mais de um ano em outro país, após a maioridade, pode ser necessário obter a certidão de antecedentes criminais deste país. Maiores informações podem ser obtidas em www.travel.state.gov.